Olá pessoal, eu preparei um material para ajudar a gente a entender melhor como acompanhar as aulas. Para isso basta você acessar o código fonte que está disponível lá no projeto do GitHub. Bem, eu deixei um, um link aí no vídeo e você pode ler esse tutorial para entender como fazer esse processo que eu vou mostrar, mas para facilitar um pouco eu preparei esse vídeo então você tem possibilidade de baixar o projeto desde a versão inicial, ou então se você preferir a versão final, você já pode baixar a última versão que está disponível lá. Esse processo de como você faz para poder baixar, eu vou demonstrar nesse vídeo aqui. Se você tiver dúvida, veja também o tutorial que eu escrevi, está no link desse vídeo. Até lá! Então... Fácil, né? A importância do Git na indústria do software é muito relevante. Se você entender esse processo de como que os programadores trabalham usando o Git, vai ficar mais fácil para você se inserir no mercado de trabalho. Grandes empresas como IBM, Microsoft, Apple, Estão usando o GitHub, estão usando o Git, usam o Git nos seus projetos, no desenvolvimento dos seus projetos. Espero que você possa, praticando aqui nas aulas, entender um pouco mais sobre como funciona o Git. Quem sabe a gente faz uma série explicando um pouco mais isso. Deixe seu comentário se você gostaria de mais conhecimento sobre isso e o que você está achando dessa uh, abordagem de você interagir com as aulas, acessar o conteúdo dos tutoriais usando o Git. Um abraço e até a próxima!